Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles pois vejo violência e brigas na cidade, dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, chora angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Se você ama a palavra de Deus, ajude a propagá-la deixando seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e indique para mais pessoas.